E com isso, quem sabe, oferecer uma mão de obra mais qualificada para o, para o setor produtivo e com isso crescer e parar e parar. Deve fazer isso e tal. É, perceba, é, não é uma questão de verdadeiro ou falso, né? É, como tudo que é ideológico, né? não é uma questão de verdadeiro ou falso, porque você pode dar uma opinião e o outro é, é, é, é defender uma opinião contrária, né? E não é questão de a árvore é verde ou a árvore é azul, mas é, é aquilo que você pensa sobre o mundo que deveria ser, e não sobre o mundo que é. O verdadeiro ou falso é o atributo do que é, não o atributo do que deveria ser. O atributo que deveria ser, obviamente, é uma perspectiva sua, que poderá ser enfrentada por uma outra perspectiva é, que, por exemplo, sustente que não. Primeiro, é preciso crescer a economia para que depois possa... Enfim, haverá um milhão de argumentos para lá e para cá. Então, é sempre importante lembrar que... É... É, algum tipo de abertura para o discordante é condição de uma certa evolução intelectual. Que eu sinto que pelo menos no, no, no mundo da internet aí, nas redes sociais, isso daí tem se perdido de maneira catastrófica. Tá ficando difícil falar que a árvore é verde. É. Tá, as pessoas estão hum. começando a discutir, a árvore é verde mesmo? Será que é verde? Quem disse que é verde? As comissões a duvidar das autoridades que antes eram aquelas que criavam consenso. Mas é, acho, que, acho que tem os dois casos. Acho que tem o caso do cara que discorda que a árvore é verde e tem o que na minha opinião... Eu não sei, cara. Os dois são horríveis. Mas tem também o cara que não tá nem aberto a discutir a, se tinha que ir por esse caminho ou esse caminho para resolver esse problema. Os caras acham que é esse aqui, portanto... Todo o resto está errado. Ah, né? sim, sim. Tem umas pessoas que. Quer é, que é, é, atribuir se é verdade ou não o que você está falando, para o futuro. Que não... Caralho. É, os caras meio que já descobriram o que funciona no futuro. Então ele já tem o código-chave da vida formulado ali. Portanto, todo e qualquer outra ideia que seja é diferente daquilo que ele já tem ali é uma ideia e errada. E ele descarta, descarta o debate, descarta a conversa, descarta a possibilidade dele estar tá errado. Pois é. é, pois é. E pois são é. caras, com certeza, muito menos sábios por ter essa, uh. essa, essa postura. São muito menos sábios do que eles acreditam que são. É, qualquer pessoa é. que já entendeu tudo, ele tem aquilo que o professor falou. Tem uma... Não tem a necessidade de buscar, saber mais. Uh. Já descobriu tudo. Já sei. Eu já sei. Eu, eu já sei a resposta para você uma, um então, ser humano 100% Então, a primeira página dessa porra aí, então, pô. <risos> não, mas é... é mas é... <risos> Eu, eu eu penso muito que é, numa sociedade é, como a nossa, onde há certas exigências de segurança, firmeza, etc., muitas vezes os nossos jovens são levados a apostar na construção de certas personagens muito cheias de, de, de, de convicção, muito cheias de certeza. É, muito né? cheia de, de é, moral também. É. Né? É, pois é, e até porque se você for fazer uma entrevista de emprego... né? E você der uma de Sócrates, não vai, não vai arrumar o teu emprego, né? Quer dizer, entendeu quer dizer? Em outras que que palavras. É, é, não sei porra nenhuma, né? Não, não né? Só sei que não sei nada e pá, pá pá, quer dizer, a menos que pegue um cara de RH, é, é, é, que, que saiu da filosofia é. <risos> e, e não arrumou, foi trabalhar em RH, ou se não, mais normalmente ele ele ele será preterido por alguém, é, eu diria mais ignorante e mais empafiado. Pode crer. E a entrevista de emprego é a rede social, a mídia social hoje em dia. Porque é uma entrevista de emprego. Né? Se você acerta no que você fala, você recebe literalmente dinheiro por isso. Né? Então a galera hoje fica nessa. ah, Porra, vou ficar batendo na tecla pra esperar que alguém olhe pra mim e me dê dinheiro do que ficar tentando pensar por mim mesmo ou descobrir realmente o que, que a vida significa pra mim. E aí a gente fica nessa polarização desgraçada. Não é possível, né? É, é. né? Muito legal. Não. Vamos ler aqui as mensagens? Bora! Deixa eu ver o que, que tem. Tem algum áudio ou vídeo aí, Jean? Tem um vídeo aqui que chegou que eu vou. que falta eu ver ainda. Então vai, ler aí que é melhor. Caralho, Vai tá que é com... uma piroca. Tá com medo de ser um pirocão? <risos> Acabou de chegar. Vai. Você chegou uns Ah, não, um vídeo. <risos> Qual que, quando você tá dando aula, o que, que os seus alunos mais pedem pra você falar? Qual assunto que eles mais pedem? Tem um plano, né? É. Bom, dentro do programa, né? É, eu acho que a galera gosta muito, muito, muito do Spinoza. No final das contas, o pessoal adora falar sobre aquilo que não esperava encontrar ali, que é a definição dos afetos, das emoções, o que é alegria, o que é tristeza, o que é medo, o que é esperança, o que é dor, o que é excitação, o que é ansiedade, o que é isso aí é campeão de audiência. O Spinoza, a ideia central dele é debater esse assunto? É que eu não manjo. Não sei quem é esse cara. Primeira vez que eu tô ouvindo falar dele. Eu sei que dele. tem uma então, escola chamada Spinoza. Então, Spinoza é um cara do século 17, portanto, 1600 e bolinha, que era para nascer em Portugal, mas por conta da União Ibérica expulsaram os judeus e ele, no bucho da mãe, foi nascer em Amsterdã. Portanto, ele... Não, não, não se chama Bento Spinoza... Ele se chama Baruch Spinoza. E, e no final das contas... Spinoza tem um edifício filosófico... Monumental... Que que, que que pode ser explicado... Por por N... Fios desencapados... Mas um dos fios possíveis... É, é, é, é, é constatar que cada um de nós... Ao longo da vida... Tem uma certa potência de agir e de pensar... Uma certa energia vital... E essa potência, ela oscila, quer por conta das partes que constituem o nosso corpo, quer por conta dos encontros que mantemos com o mundo. E que há encontros alegradores e a alegria é a passagem para um estado mais potente de si mesmo. Alegria é, portanto, né potência X passa para potência Y, sendo que Y é maior do que X. né Então, por exemplo, essa entrevista para mim foi alegradora, né? porque, obviamente... Eu fui ganhando potência ao longo é, das perguntas. Né? Então, houve ganho de potência, portanto, houve, houve alegria. A tristeza é o contrário disso, é o apequenamento, e é a brochada é, é, é, é no caminho da morte. A tristeza é a passagem para um estado menos potente e menos perfeito de si mesmo. E que, como somos singulares, nem tudo que me alegra te alegra, e, portanto, temos uma inteligência para tentar mapear aquilo que supostamente não seja alegrador. É, é, é, essa esfirra. É, é alegradora, é potencializadora, pelo menos para mim. Aliás, comida de uma maneira geral, tipo galinhada, tipo, né? É, tipo comida mesmo, né? né? Ah, mocotó, coisa assim, e feijoada. É, feijoada e tal, rabada.